Oi pessoas, eu sou Olivia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Você pode estar estranhando eu estar com esta roupa, né? E de novo, sem o meu quadrinho, por quê? Porque eu tô gravando no mesmo dia, né? Então assim, acostume-se, às vezes a gente faz isso, né? Só que como a gente tá com muita pressa, e aí é tanta pressa que eu, tipo, já tive que colocar a roupa que eu vou sair daqui e daqui eu vou direto, né? Treinar. Isso não cai na prova. Oi! Oh, yeah! pensando, ah, vou gravar um vídeo, sobre o que? Sobre erros humanos. Aí a Mila olhou pra mim e falou assim, ah, você está treinando, você é toda fit. Eu falei, então, vamos falar sobre isso no vídeo, não é mesmo? Por quê? Porque eu não sou fit, né? Era justamente sobre isso. A galera me vê usar essa roupa e aí diz, nossa, Lívia, saudável, Lívia, treina e... E consegue fazer exercício físico e consegue arrumar a casa e consegue... Oxe, eu falei exercício físico de novo. É, não é exercício físico, era trabalhar. Trabalhar e cuidar da casa e dormir e, e todo o resto. Não, na verdade, não. Só pra vocês terem noção, hoje do dia não era quase nada do que tá acontecendo deveria estar na minha programação. Tipo, minha programação hoje era trabalhar até 9 horas da manhã. Só. só e treinar. Só que aí foram aparecendo várias coisas. Aí hoje teve palestra e aí hoje eu vim gravar porque os vídeos estão acabando e eu precisava vir no, no Via Veritas para gravar mais um pouquinho para a gente não ficar né, atropelado com os vídeos e não faltar vídeo porque isso é uma coisa que a gente tem certeza é na quarta-feira precisa ter vídeo. Então, é, é só para vocês entenderem essa introdução, na verdade, toda, tudo isso que eu estou falando, é para vocês entenderem que o erro ele faz parte. Como a gente corta algumas coisas, as pessoas veem como se fosse uma ideia de... de perfeita e tipo não é só no treino às vezes vocês vêm lá que me acompanha no instagram vê lá que eu tô comendo fruta quase todos os na verdade quase todos os eu tô comendo é fato mas assim é muito comum tá comendo fruta, fruta e algumas pessoas chegam e me diz a ah, livre tu como assim tão saudável né mas é porque lá no stories especificamente eu tô comendo uma pinha tô comendo uma vitamina né tô almoçando um negócio umas verduras Aí o povo pensa que eu só como aquilo. Não é, porque você está vendo, tipo, 15 segundos da minha vida, né, de um dia todo. Então, assim, a gente teve o hábito de não reforçar o erro e, principalmente, esconder o erro. E aí eu queria fazer um vídeo que a gente falasse sobre a, o erro, né, como o erro ele é importante e como a gente é, evidencia o erro no nosso dia a dia. Então, muitas vezes a gente percebe o erro e os outros não notam na gente, acham que as nossas vidas são perfeitas. Assim como nós achamos que a vida dos outros são perfeitas e que só as nossas têm erros. A gente fala muito sobre os nossos erros. Então, por exemplo, em casa, quantas vezes os pais falam não para criança? Meu Deus, eu acho que é o dia inteiro. Não pode isso. Não. Ei, não. Não. Não. Não é assim. Não pode. Não tá certo. Não faz. Não. Não, sabe? A gente fala muito, tipo... Você não consegue, não pode fazer, né? E aí, quando chega na escola, a gente evidencia o erro, porque a nota baixa, ela é feita de coleta vermelha, né? Aí, quando não, às vezes, ele é feito com uma observação dizendo lá, regular. Por que, que eu preciso dizer para o menino que ele é regular? Ele já sabe. Tipo, tá lá dizendo. Não é nem que ele é regular, só que, tipo, ele já sabe que ele não se deu bem na nota. Por que, que eu preciso lá colocar? Ruim, né? Aí, mas a gente coloca, não a gente, tipo, tem gente que coloca. Aí a gente chega no ambiente de trabalho, faz tudo certinho, aí uma coisinha que você fez errado, aí te chamam, olha, não, mas é porque você chegou atrasado, mas é porque você fez isso, mas é porque você... E não é um problema falar que você errou, porque você precisa também saber o que é que você errou, mas o problema é, a gente só fala disso, sabe? Aí a gente vem é, para a área da ciência, quando você vai ler, se você é uma pessoa que já está na área de ciência, está na universidade, você só lê os artigos científicos que deram certo, você só lê as pesquisas que já deram algum resultado dificilmente a gente vai encontrar um artigo que fale sobre o que eles erraram ou que demonstre quantas vezes foi necessário fazer ou passar por aquele processo ou pensar coisas que não faziam sentido ali, né? Porque a gente só vê coisas perfeitas. E aí, durante o processo de criação, se você está na área da ciência, é, você começa a achar que você é um péssimo cientista. Porque você vê os artigos perfeitos e você nunca, parece que nunca vai chegar ao seu, nunca vai chegar a sua hora de escrever um, um livro, ou nunca vai chegar a sua hora de descobrir uma coisa fantástica, porque você já quer nascer sendo o Einstein, né? Você já quer nascer sendo o cara que descobriu, a pessoa que descobriu, sei lá, o fogo. que eu não sei quem foi o ser humano. Mas enfim, é, o fato é, nós queremos pular etapas e o erro é parte dessa etapa. Quando eu comecei falando da minha roupa, é justamente porque pra mim é muito difícil fazer exercício físico. Eu espero que no dia que você estiver assistindo esse vídeo, eu ainda esteja treinando. Por quê? Porque tem um vídeo aqui no canal é, que a gente fala, que eu, eu comentei que eu tava fazendo a necessidade de fazer exercício físico. E eu tava fazendo, mas de lá pra cá eu parei de fazer. Aí eu voltei recentemente a fazer. E aí, eu não sei quando esse vídeo vai sair. Pode ser que ele saia tipo daqui a três dias e aí eu já não esteja mais lá. Né? Você me vê assim e diz, nossa, ela tá indo fazer exercício. Sim, tem, sei lá, um mês que eu fui E eu não consegui ir todos os dias Porque tem outras coisas para eu resolver Mas o que importa é a gente também falar dos erros Mas para que os erros não sirvam Para a gente diminuir pessoas Os erros sirvam para a gente, primeiro Perceber que a gente Não erra sozinho Ah, tá fugindo no meu pé Peraí. Não, foi mal Tá vendo como a gente erra no vídeo também? Provavelmente os pés não iam sair do vídeo Agora vai, para vocês verem como a gente erra também Muriçoca, às vezes, acho que não era muriçoca não, mas tudo bem a ideia é a gente pensar assim, o erro ele faz parte do cotidiano, gente. É normal errar, todo mundo erra, é necessário errar, a gente aprende um bocado com o erro, sabe? A gente erra várias vezes para aquela coisa ficar fácil. Parem de achar que, tipo, de repente sou eu que sou errado, só eu que não consigo. Não, tem várias coisas que as outras pessoas também não conseguem, elas só não estão evidenciando, né? Estou indignada, sim, eu queria fazer esse vídeo e vou terminar esse vídeo com esta reflexão. Aprendam! que nós erramos e o erro é bom. Por mais contraditório que isso possa parecer, o erro é bom quando ele ensina alguma coisa, quando ele faz com que a gente aprimore alguma coisa. É difícil? É, no momento que você errou. Mas é importante você usar esse erro para se projetar e depois olhar para trás e dizer, opa, agora eu sei fazer fácil, é tranquilo, mas é fácil porque, porque eu errei várias vezes lá e consertei esses benditos desses erros. Beijo, pessoas, boa semana para vocês. Estou um pouco revoltada? Talvez. Não sei, não acho que é bem revolta a palavra, mas é isso, acho que dei meu recado. Beijo, boa semana, compartilha se você gosta desse tipo de conteúdo, fala aqui se você acha que você é o único errado ou se as pessoas ficam apontando para você só seus erros e não falam dos seus acertos, que também é importante. Comenta conosco como é que você lida com toda a situação de erro, se ele é algo comum ou não para você. Se você gosta, já sabe, compartilha e comenta para eu saber né, se eu devo ou não produzir mais conteúdos desse tipo. Beijo, pessoas, tchau, que agora eu vou treinar. Agora eu vou, tenho que correr. Senão eu não chego lá no treino. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah!